Distraídos venceremos. Paulo Leminski A arte do chá Ainda ontem convidei um amigo para ficar em silêncio comigo. Ele veio meio a esmo, praticamente não disse nada, e ficou por isso mesmo. Proema Não há verso, tudo é prosa, passos de luz no espelho, verso e ilusão de ótica, verde, o sinal vermelho. Coisa feita de brisa, de mágoa e de calmaria. Dentro de um tal poema, qual poesia pousaria? Eu hoje acordei mais cedo, e azul tive uma ideia clara. Só existe um segredo. Tudo está na cara. Desencontrários. Mandei a palavra rimar. Ela não me obedeceu. Falou em mar, em céu, em rosa. Em grego, em silêncio, em prosa. Parecia fora de si. A sílaba silenciosa. Mandei a frase sonhar, e ela se foi no labirinto. Fazer poesia eu sinto, apenas isso. Dar ordens a um exército, para conquistar um império extinto. O que quer dizer? Pararoldo de Campos, Translator Maximus. O que quer dizer? Diz. Não fica fazendo o que um dia eu sempre fiz. Não fica só querendo, querendo, coisa que eu nunca quis. O que quer dizer? Diz. Só se dizendo no outro o que um dia se disse, um dia vai ser feliz. Um metro de grito, máquinas líquidas. Leiam-se índices, mil olhos de lince, entre meus filmes, Leonardo da Vinci. Abrivos, arcas-arquivos, súmulas de equívocos, fechados, Para que servem os livros? Livros de vidro, discos, isso, aquilo. Coisas que eu vendo a metro, eles me compram aos quilos. Líquidas lâminas, linhas paralelas, quanto me dão por minhas ideias? Sorte no jogo, azar no amor. De que me serve sorte no amor, se o amor é um jogo, e o jogo não é o meu forte, meu amor? Claro calar sobre uma cidade sem ruínas. Ruinogramas. Em Brasília admirei, não a lei. a vida das pessoas penetrando nos esquemas como a tinta-sangue no Mata Borrão. Crescendo vermelho gente, entre pedra e pedra, pela terra adentro. Em Brasília admirei, o pequeno restaurante clandestino, criminoso por estar fora da quadra permitida. Sim, Brasília, admirei o tempo que já cobre de anos, tuas impecáveis matemáticas. Adeus cidade, o erro claro não a lei. Muito me admirastes, muito te admirei. Carrego o peso da lua, três paixões mal curadas. Um saara de páginas, essa infinita madrugada. Viver de noite me fez senhor do fogo. A vocês eu deixo o sono, o sonho não. Esse eu mesmo carrego. Nomes a menos. Nomes mais nome igual a nome. Uns nomes menos, uns nomes mais. Menos é mais ou menos. Nem todos os nomes são iguais. Uma coisa é a coisa, para o ímpar. Outra coisa é o nome, para e par. Retrato da coisa quando límpida, coisa que as coisas deixam ao passar. Nome de bicho, nome de mês, nome de estrela, nome dos meus amores, nomes animais, a soma de todos os nomes, nunca vai dar uma coisa, nunca mais. Cidades passam, só os nomes vão ficar. Que coisa dói dentro do nome, que não tem nome que conte, nem coisa para se contar.